Olá, começa agora mais um programa da série especial sobre temas organizacionais. Hoje vamos falar sobre a atuação da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas em assuntos das áreas tecnológicas. Um julgamento na justiça brasileira pode demorar anos ou mesmo décadas. Além da carga excessiva de processos que chegam ao judiciário todos os anos, a morosidade muitas vezes é alimentada pela possibilidade de se interpor recursos às decisões judiciais. Para resolver tantos litígios, as melhores alternativas têm sido a conciliação, a mediação e a arbitragem. Elas têm se mostrado instrumentos eficazes e sérios para a solução pacífica de conflitos. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com o secretário-geral da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, Luiz Pimenta. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Luiz, explica melhor para a gente qual que é a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. É, você traz para nós uma uma questão que é muito interessante, você já adiantou aí quando você fez a introdução, quando você falou de pacificação, que é uma palavra que é muito cara, muito forte para nós. O que, que ocorre? O, os relacionamentos, sejam comerciais, pessoais, todo tipo de relacionamento está sujeito a conflito. Consideramos que o conflito em si, uhum. ele não é o problema, o conflito faz parte, inclusive ele é até uma possibilidade de um crescimento, porque é no conflito que você se encontra, se depara com o ponto de vista, a necessidade do outro e, e é, o relacionamento cresce com isso. O que não é bom é o litígio, que é esse conflito quando ele não encontra uma resposta. A resposta natural do conflito seria uma negociação, quando as duas partes ali entabulam um acordo, conversam e solucionam o problema. Muitas vezes, ao tentar esse acordo, as duas partes não conseguem, por si só, resolver esse problema. Aí o que, que acontece no mais das vezes e é, entra dentro da nossa proposta? Chamamos um terceiro. Um terceiro que possa, com uma visão de fora, muitas vezes com técnicas próprias, ajudar a resolver esse conflito. Esse terceiro será, então, o conciliador ou o mediador. Então, conciliação e mediação têm essa característica. São métodos de resolução de conflito, no mais das vezes são extrajudiciais, podendo inclusive acontecer dentro de um procedimento judicial, e tem a figura de um terceiro, conciliador ou mediador, que vai ajudar a resolver esse problema. A diferença entre conciliação e mediação, uma diferença muito debatida, mas assim de uma maneira assim bem rápida, eu poderia dizer, quando é uma questão que envolve um relacionamento que se prolonga no tempo, um relacionamento existente, um relacionamento que existirá, como é o caso de um problema familiar, como é o caso de um problema dentro de uma empresa, como são casos que vão se perdurar. Eu preciso de um mecanismo que resolva não só aquele conflito, aquela demanda que surgiu. Eu preciso de um mecanismo que resolva o que está subjacente a esse problema. Por que, que esse problema aconteceu? Existe algo. Um exemplo, né? uma questão familiar. Marido e mulher estão com um problema, tem um, um conflito, um litígio. Qual que é o problema? Se eu vou verificar, existe um histórico extenso que levou a esse problema. Então é preciso de um mecanismo que permita às partes resolver esses problemas ocultos, que a gente chama subjacente. E aí eu vou usar esse mecanismo da mediação. Então, aí eu vou ter uma série de ferramentas, esse, o, o mediador vai usar diversos procedimentos para ajudar a solucionar esse conflito. De forma pacífica? De forma pacífica. Consensual? Consensual. O, o mais bacana em conciliação e mediação é o que a gente chama, é que as partes é que resolvem o conflito. É quando você falou pacificação. Eu preciso... É, didaticamente ensinar as partes de que o poder de resolver o conflito é delas. Não é de um terceiro, como acontece no caso do Estado, que eu falo para a figura do juiz, resolva o meu problema. E um terceiro, alheio ao problema, emite uma sentença, cumpra-se. Essa sentença vai resolver, talvez, aquele problema que está na mesa ali. Mas não vai resolver o conflito que é subjacente aqui. E muitas das vezes cabendo recursos. Cabendo infinitos recursos Nossa. e criando novos conflitos. Então, eu tenho na mediação e na conciliação, esses mecanismos de solução que buscam a pacificação. Diferentemente da mediação, a conciliação é para conflitos mais pontuais, eventuais. Principalmente Isso. relações de, comum, de consumo, onde a parte não vai ter um, não tem um relacionamento ali que se mantenha no tempo. Então, eu vou usar a conciliação. Na conciliação, o, o conciliador está focado num acordo, em resolver o problema. Na mediação, o mediador está focado em pacificar as partes ajudar. e dar às partes condição de resolver o conflito. N uhum. Em ambos, conciliação e mediação, a busca é que as partes se empoderem, a gente usa é, esse termo, é, percebam que elas têm poder de resolver. Então o terceiro ali só ajuda, não tem um terceiro emitindo uma sentença. E aí entra o outro instituto que você falou. A arbitragem. A arbitragem, que é um instituto também muito bacana. E aí ele vai se similar um pouco ao procedimento judicial. Eu vou ter uhum. o terceiro... Mas esse terceiro vai emitir uma sentença. Uhum. Ele não vai fazer, às vezes, de conciliador ou mediador, porque ele não vai promover que as partes elaborem e construam uma solução. Ele vai dar a solução, como o juiz faz. Inclusive, a sentença arbitral ela tem o valor de uma sentença judicial. Ela tem o mesmo valor. Qual que é a diferença, então? Para que, que eu vou querer arbitragem? Por que, que eu não vou direto para judiciário? Sério. E aí a arbitragem traz para nós características muito bacanas, muito interessantes. Quais? Que gente... Ela tem uma celeridade muito grande. Hum. Por quê? Porque o judiciário tem uma necessidade do rito judicial que é próprio e que precisa correr. Aquele rito é o rito normal que precisa correr. E esse rito que vai fazer o processo se prolongar no tempo. Muitas de... vezes lento, né? Lento. Muitas vezes as partes vão fazer recursos, vão fazer manobras para que aquilo ali perdure. Principalmente se uma parte percebe que está em desvantagem, ela vai querer que aquilo perdure mais e vai usar o judiciário como uma ferramenta para perdurar aquele, aquele procedimento. Na arbitragem, esse fato não ocorre ou se ocorre, ele é muito minimizado. Então tem a celeridade. Hum. Um outro fato muito bacana da, da arbitragem é que o, o, o julgador, quem vai emitir a sentença, que seria no judiciário, seria o juiz, na arbitragem é o árbitro ou um tribunal arbitral composto de três árbitros, ele é especialista no problema. Uhum. Então ele sabe, por exemplo, um problema é, relacionado à engenharia civil, problema de uma construção, seja de uma ponte, seja de um prédio, qual seja, Vai compor, ou o árbitro vai ser um engenheiro civil, ou ele vai ser um advogado com muita experiência em engenharia civil, ou vai ser um tribunal arbitral, onde pelo menos um, dois ali vão ser engenheiros civis. Sempre especialista na área? Especialista na área. Por quê? Porque aí ele vai entender o assunto que está sendo trazido. Ele vai saber fazer a pergunta correta. Ele vai saber explorar a razão daquele conflito, daquele litígio a fundo, para poder emitir uma sentença que responda verdadeiramente à necessidade das partes. Então, você tem a celeridade, você tem a especialidade dos árbitros. Um outro ponto muito interessante, e que algumas pessoas colocam isso como um fator negativo, eu vejo como um fator positivo, é a questão do custo. Muitas isso. pessoas dizem, a ah, arbitragem é cara. Não Pera. é acessível, né? Não as é acessível. Espera, vamos fazer as contas. Será que é um procedimento é, que dura 10 anos, 15 anos, e nesses 10 anos, 15 anos, o procedimento vai ficar parado. O prédio que começou a construir, aquele prédio imenso, três isso. blocos, diversos, centenas de apartamentos, vai ficar parado. O Quanto que é o custo, prejuízo disso? O prejuízo disso é imenso. Tá, é, o prefeito contratou para fazer um hospital, uma escola, e acontece um litígio e isso fica parado, 10 anos, 15 anos. Qual que é o prejuízo para a sociedade? Qual que é o custo social disso? E não é só o custo social. Se você pegasse esse dinheiro e ver o dinheiro aplicado, ver o dinheiro que está sendo gasto, ver ao final a obra que você vai precisar ter que fazer, uma série de adequações para que ela volte a poder ser construída, o custo é imenso. Existem custos aí que são incalculáveis quando você entra na área social. Quando você pega um custo que interrompe, por exemplo, e causa um dano ambiental e fica aquela demanda no judiciário e o meio ambiente não pode esperar. Então você tem custos que são irreparáveis. E a sociedade acaba sendo a mais prejudicada. A sociedade é mais prejudicada. A arbitragem resolve esse problema. Entendi. Então você fala assim, arbitragem é cara? Não. A arbitragem tem um custo que parece elevado, porque o custo do judiciário a gente não está vendo. É. Primeiro, e como que tem funcionado então, a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas? Quais são os assuntos que vocês têm solucionado, os assuntos mais recorrentes? A câmara funciona de uma maneira muito simples. Hoje a gente tem buscado cada vez mais é, informatizar o processo, de tal maneira que nós já estamos caminhando para que as partes possam dar entrada é, pela internet mesmo, com, uhum. com o procedimento e a troca de documentos possa ser toda feita online, e a pessoa ter acesso ao processo dela, ela tem um login, senha, nós estamos caminhando já para que isso aconteça breve. E fazemos esse trâmite todo de forma muito célere. É um princípio nosso, uhum. é, tanto no, nos procedimentos de conciliação, mediação e nos procedimentos de arbitragem. Fazemos isso por telefone, por e-mail. Se a parte não, não responde ao e-mail, ligamos para a parte para agilizar o procedimento. Sendo feita uma análise para cada tipo de litígio? É. Quando o litígio entra... É, via de regra, ele, ele passa na minha mão, eu recebo e, e faço uma análise rápida dele. O uhum. nosso pessoal também está muito bem acostumado a trabalhar com isso, eles fazem um trabalho espetacular é, separando é, o que, que é cada litígio, o que, que é melhor cada litígio, como vai ser trabalhado cada um deles. Isso, e os casos recorrentes que vocês têm solucionado, buscado, que inclusive pode ser até mesmo da iniciativa privada ou também dos órgãos públicos, né, que muitas das vezes fazem essa demanda. É, nós recebemos pessoa jurídica, pessoa física, administração pública, todos esses é, é, entes, eles participam, eles fazem uso da conciliação, mediação e arbitragem. É, e, em questão de, dos casos, por se estarmos numa autarquia e no Conselho é, Regional de Engenharia e Agronomia, o, o, o foco nosso são demandas geradas a partir do exercício dessas profissões. Pode ser ligado direta ou pode ser ligado indiretamente. E aí, por, por uma questão é, do, de fato, assim, do exercício profissional, muito o que acontece é ligado à engenharia civil. Então, são demandas imobiliárias, demandas ligadas a essa área da, de relação de consumo, uma pessoa que comprou um produto ou um serviço e não foi atendida como ela esperava, como ela gostaria de ter sido atendida. Hoje a gente tem vários é, casos, por exemplo, dessas demandas e principalmente um número de juízes muito alto no nosso país, mais de 16 mil, e também um relatório do CNJ que fala que praticamente é um processo judicial para cada é, dois brasileiros. Então a quantidade é muito grande. A conciliação, a mediação é o caminho. É o momento certo para fazer isso? Quem realmente tem mais se beneficiado? O que é, que é importante destacar, principalmente nesse momento que o país vive com tantos litígios? Sua pergunta é ótima. A gente, a gente debate, conversa muito esse, esse tema. Veja bem, é, precisávamos fazer uma análise desses processos. O que, é que são esses processos? Quem são as partes envolvidas nesse processo para podermos ver é, qual seria o método mais indicado para cada processo. Porque a gente não pode generalizar e dizer, não, conciliação é para tudo, mediação é para tudo, arbitragem é para tudo. Não, você tem que analisar e ver o que, que é mais indicado. Quais são as partes envolvidas, qual é o tipo de conflito, o, o bem que se discute ali, é disponível ou não é disponível. É, vencida essa etapa, é, vemos e temos certeza que, se olharmos em médio e longo prazo, e esse longo prazo não precisaria ser um longo prazo. Né, não estou dizendo 100 anos, uhum. vamos dizer 10 anos, 5 anos. Se nós pensarmos que a conciliação e a mediação, é principalmente esses dois instrumentos, buscam dar poder às partes para que elas resolvam o conflito, eu estou sendo didático. Eu estou ensinando a comunidade, ensinando a, comu a população de que elas que têm o poder de resolver o problema delas, elas não uhum. têm que levar para o juiz. Então, no próximo problema, existe uma tendência muito grande que ela busque resolver é, de maneira direta esse conflito. Então, se a gente pensar na conciliação e na mediação como um mecanismo didático de ensinar a população a solucionar o seu problema sem correr ao judiciário para essas pequenas causas, que tem muita causa aí, que é, uma, vou usar uma palavra que não é a mais adequada, mas é quase irrelevante uhum. para estar à mesa de um juiz que estudou durante anos que as partes se sentarem e uma conseguir escutar a outra, ela soluciona. Aí sim, aí eu tenho certeza que são mecanismos que vão contribuir muito para desafocar o judiciário. Acabar com esse processo né, que vem se acumulando a cada ano, formando né, uma pilha de processo, inclusive a mediação sendo mais acessível e também mais barata, né, Neto? É, o custo nosso, do nosso procedimento, por exemplo, de conciliação, que é uma conciliação técnica, que na realidade nós usamos todos os mecanismos da mediação, mas de uma maneira que vai dar a celeridade da conciliação, o custo dele é o custo de abertura de uma taxa que hoje parece que está em 45 ou 50 reais. É o único custo que uhum. tem. Ah, vão ser quantas reuniões? Pode ser uma, duas, três, não importa. É, é esse o custo que tem das partes e abre o procedimento e ele é, transcorre até o êxito. Nós temos é, tido assim, um, um número muito bom, muito, assim, um retorno muito bacana da sociedade desse trabalho que fazemos. Então, em questão de custo, é, de, da conciliação que fazemos, esse, que é o, o, o trabalho mais antigo que nós fazemos, fazemos desde 1992 esse trabalho, então, o custo é muito baixo. mediação também não apresenta um custo tão alto. E a arbitragem, quando questionam, o CREA começou no ano o ano passado, em 2016, nós começamos com uma arbitragem que nós chamamos de arbitragem expedita, que é uma arbitragem que é ainda mais rápida que a arbitragem comum. Ela tem um árbitro único, e esse árbitro é um especialista no assunto. Então, é uma arbitragem bem rápida, é um árbitro único, e ela, então, permite termos um custo reduzido. Então, ainda temos esse produto, que é a arbitragem expedita, que tem um custo muito bacana, muito interessante. Esse sim você pode pôr na ponta do lápis, que ele se compara facilmente a um custo de, de judiciário e você vai ter uma a demanda é, hum. respondida, resolvida por um especialista. Pimenta, infelizmente o nosso tempo acabou, mas contribuiu muito aqui com a sua participação. Obrigado aqui pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, é muito assunto, o assunto é empolgante, estamos à disposição.